Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience com mais uma fast tipo uma dica de expressão, de gira, que a gente utiliza de verdade no dia a dia quando a gente está falando inglês. E você sabe como é que se fala em inglês? É que alguém é o bam bam, bam que alguém manda muito bem, aí você fala, putz, aquela pessoa ali é o bam, bam, bam Como é que eu falo isso in em inglês? Você vai falar Rose, ok? Você vai falar o nome da pessoa, depois você vai falar Rose,